Rapaz, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos mais uma vez de volta a este canal Vocês devem estar achando um pouco estranho porque tá tudo branco atrás de mim Não tá fazendo muita diferença, na verdade, com a minha pele Mas é justamente por isso a meta de 2021 vai ser antes feito que perfeito e vocês que lutem, porque ainda estamos em pandemia, então a gente ainda está se organizando para poder voltar naquele esquema de ter uma terceira pessoa gravando o vídeo para a gente. Enquanto isso não acontece, vocês vão ter que suportar essa, esse novo formato, tá bom? É temporário, fiquem tranquilos. O vídeo de hoje é justamente para falar um pouquinho sobre essas nossas metas, o quanto é que a gente coloca dificuldade ao começar um novo hábito, ao fazer uma coisa que talvez a gente imagine lá no fundo que não tem os recursos suficientes. E uma ferramenta que está me ajudando muito, que é super simples e que eu nunca imaginei que fosse fazer tanta diferença na minha vida, é isso aqui ó, um controle de hábitos. É incrível o quanto isso faz você ter uma visão clara do que é que você colocou como meta para o seu mês e você está fazendo ou não fazendo. Por exemplo, tinha três coisas que eu estava há muito tempo procrastinando para poder trazer para o meu dia a dia de novo, que era fazer leitura todos os dias, meditar todos os dias e voltar a fazer atividade física. Eu já estava sedentária antes da pandemia, mas quando a pandemia chegou, o que já estava ruim foi ladeira abaixo, ficou pior ainda. Então... Eu estou vendo aqui, hoje é dia 21 de janeiro, e eu já estou percebendo aqui que eu consegui cumprir isso com excelência. Eu estou cumprindo essas três metas principais. E outras coisas que eu coloquei aqui, inclusive, e que você aí que se queixa, que está com a vida sexual fodida, que não se toca, que não sente prazer, foi. Eu coloquei masturbação e sexo. Isso mesmo, meus amores. Não é porque eu sou terapeuta tântrica que o tempo todo eu tô ciriricano e furando, não. Inclusive, com a pandemia, a vida sexual, ela deu um negócio assim, estranho, deu uma escassez no processo. E aí, em 2021, eu falei o quê? Alto lá. Eu sou responsável pelo meu prazer. Eu sou responsável pela minha frequência também de atividade sexual, então coloquei para poder ter essa dimensão e perceber o que é que eu posso melhorar no mês seguinte. Isso quer dizer que eu vou transar por obrigação? Claro que não, mas quer dizer que aqui eu percebo que parte da minha vida eu tenho negligenciado. Se eu estou priorizando mais as coisas para os outros, para os filhos, para os pais, para o trabalho e tudo mais, e o quanto é que eu estou priorizando as coisas para mim. E sim, estar com a vida sexual satisfatória é muito importante para a nossa saúde física, mental e todas as outras áreas da, da nossa vida, porque, como vocês já devem saber, sexualidade é a base de todo o processo, de toda a nossa estrutura. Então, se você substituir a palavra sexualidade pela palavra vida, você vai ver se o seu caldo tá ralo, tá grosso, se você precisa melhorar em alguma coisa ou não. Então faça esse exercício aí para poder ativar essa conexão com a sua sexualidade. E aí o que eu percebi além disso? Então, fica a dica, viu? Se você nunca fez isso na sua vida, faça que vai virar uma chave com toda certeza. Além disso, eu estava muito incomodada com a forma que eu estava lidando com as finanças. Então, apesar de nunca ter faltado nada, eu era aquela pessoa que não sabia muito bem quanto entrava, quanto saía, se aquele dinheiro podia gastar, se não podia gastar, o quanto eu tinha que guardar para ter ali aquela coisa que eu almejo, que é liberdade e independência financeira. E aí eu falei: pronto, vou comprar ali um planner de finanças e estou preenchendo tudo bonitinho, perfeito, ele é maravilhoso, ele inclusive é em parceria com a Escola de Finanças, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo E outra coisa, não é publi, certo? Foi pago com meu dinheirinho E tá fazendo muito sentido para poder dar essa clareza do que é que eu preciso ajustar Onde é que eu, por exemplo, preciso fechar a torneira? Onde é que eu preciso rever? O que é que eu posso investir? porque sou o que? Terapeuta profissional liberal, então preciso me organizar, especialmente depois do ano de 2020, que foi um boom, assim, de desespero para muitas pessoas. Só para vocês terem uma ideia desse hábito de leitura todos os dias, eu vou compartilhar com vocês os livros que eu já li esse ano. Esse aqui, a na Vitrine, da Regina Navarro Lins, eu comecei ano passado e terminei esse ano, então basicamente metade-metade. Esse eu já comecei, terminei esse ano, Seja Foda, é um best-seller, então vocês já devem ter ouvido falar Dá uns insights bacanas, li em uma semana, porque ele é fininho Aí comecei esse outro, que é Abuso à Cultura do Estupro no Brasil, mas esse é muito punk para ler sozinho Então estou lendo esse junto com o Ciclo da Autossabotagem, que é um livro apenas espetacular Eu já tinha nas minhas coisas há algum tempo e estou me perguntando a cada palavra que eu leio por que eu não li esse livro antes mas tudo acontece na hora certa. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale mais um pouquinho sobre ele em algum outro vídeo, é só comentar aqui. É, voltando à experiência, à meta, na verdade, de 2021, do antes feito que perfeito, esse vídeo ele não vai ser editado. Ele vai estar, assim realmente sem cenário, porque é o que a gente tem para hoje. E a partir desta quinta-feira, 21 de janeiro, vocês podem esperar vídeo novo toda quinta-feira. Pode ser que em algum momento com um cenário mais agradável, um negócio mais bonito, mais profissional, pode Mas pode ser que vocês me vejam aqui de novo e está tudo bem Esse vídeo é um convite para que você execute agora o que você começou a planejar para o seu 2021 E talvez você ainda não tenha dado um start Não precisa fazer atividade física uma hora o que eu estou fazendo é treinos curtos de 15 a 20 minutos que você encontra aqui no próprio YouTube. Então faça. Quer trazer a leitura para a sua vida? Não pode ler meia hora? Leia uma folha. Leia duas folhas. Não consegue meditar 40 minutos, mas quer trazer a meditação para a sua vida? Medite um minuto, medite cinco minutos, mas faça alguma coisa agora, tá certo? É, na verdade, a sua constância que vai fazer a diferença lá na frente. Então, cada passinho que você dá, você está mais próxima e mais próximo do que você deseja viver, tá bom? Até o próximo vídeo, espero que tenha feito sentido para você e a gente se vê na semana que vem.